Em março de 1964, fizeram passeatas em todo o Brasil a famosa Marcha com Deus pela Liberdade, onde milhares de pessoas de classe média levantavam bandeiras contra a corrupção e contra o perigo do comunismo. No dia 1 de abril Porque não foi 31 de março No dia 1 de abril Eles deram um golpe militar Aqui nesse país A história vocês conhecem Incendiaram a sede da UNI Prenderam lideranças sindicais Perseguiram artistas intelectuais Torturaram e mataram Muitos que lutavam pela liberdade Há 5 anos atrás decide fazer um pedido público de desculpas pelo apoio à ditadura militar. Nós, nós nunca aceitamos esse pedido de desculpas porque, na verdade, a gente sabe que muitos homens e mulheres morreram defendendo a liberdade. Agora, Vem novamente, a baixa rede Globo, o povo não é bobo, a baixa rede Globo, o povo não é bobo, a baixa rede Globo, o povo não é bobo, a baixa rede Globo. É Red Globo. Globo. É Red Globo, nós não aceitamos um pedido de desculpas, até porque a gente sabia que não era sincero, eles sempre tiveram Divulga. essa clara Divulga. intenção Divulga. golpista, Divulga. agora eles Divulga. novamente, Divulga. a Globo, Aliados, os setores do judiciário oh, aliados tá, tá os políticos do PSDB que estão tá tá fazendo uma aliança vergonhosa com Eduardo Cunha e Michel Temer agora eles querem dar um outro golpe não um golpe militar mas um golpe parlamentar mas eu chego aqui para dizer a vocês passei a semana em Brasília nesse 31 de março que pode entrar para a história como um dia que nós vamos enterrar esse golpe fajuto que eles uhum. Companheiros, eles não têm voto hoje para aprovar o impeachment. Uhum. não têm voto para aprovar o impeachment. E sabe por quê? Por três motivos centrais. Primeiro, a sociedade não só a militância partidária, Acordou, começou a perceber que era um golpe parlamentar clássico, porque nós sabemos que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E aí, sempre me pergunto, mas você foi presidente da UNE na época do impeachment do golpe? sabe o que houve lá? Pegaram empresas fantasmas depositando na conta pessoal da mulher do colo, da mãe do colo, pagando reforma da casa da Dilma. Eu quero falar agora da Dilma. O que é que eles têm contra a Dilma? A Dilma tem conta na Suíça? Quem tem conta na Suíça? A Dilma! A Dilma é dona de afastamento na Avenir Foque, Paris? Não! É o Fernando Henrique. Eles não tem que admitir uma coisa. A presidenta Pio é uma mulher honrada, uma mulher honesta, uma mulher digna. Segundo, segundo motivo, segundo motivo. Pessoal, o segundo motivo, porque esse golpe está desmoralizado e eles vão perder para gente nas ruas agora, sabe por quê? É que o povo, até aquele pessoal que foi fazer manifestação na Paulista na Atlântica, eles estão assustados, sabe por quê? Porque descobriram que quem vai assumir é o tema e o Eduardo Cunha vai ser praticamente o vice dele. Porque isso, na verdade, o Eduardo Cunha vira o um segundo. É como se fosse a chapa do golpe. A chapa do golpe é e Eduardo Cunha. Então, isso desmoraliza. E o terceiro motivo, pessoal, é porque eu até hoje não conheço um programa como que o tempo lançou aponte para o futuro eu não conheço um programa mais antiposo que esse programa do PNDB existe um programa do bom é um programa da restauração do neoliberalismo não é um retrocesso só das conquistas do governo do PT você rasga direitos conquistados na constituição de 88 você rasga a CLT Vargistos eu não quero me alongar, só quero dizer que eles dizem no documento fim da política de valorização do salário mínimo. Eles dizem o segundo ponto, fim da indexação do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Eles falam uma coisa que pouca gente sabe, que nós temos que falar isso, estimulação constitucional, das receitas da educação e da saúde. Isso é criminoso, pessoal. Hoje, o um prefeito tem que investir 15% de saúde e 25% de educação. Eles querem acabar com isso para sobrar mais dinheiro, para pagarem para os banqueiros e juros para o sistema financeiro. Já falei muito. Eu quero me despedir dizendo uma coisa a vocês. Pessoal se a gente continuar com essa garra nós vamos barrar isso não e eu quero falar para vocês uma outra coisa eu tenho conversado muito com o Lula em Brasília é o seguinte é barrar o impeachment um dia e anunciar pro país que nós vamos governar com o programa que nós queremos as eleições nós queremos governar Baixando as grandes fortunas. Nós queremos governar democratizando os meios de comunicação. Nós queremos governar ao lado do povo pobre, do povo trabalhador brasileiro. Não vai ter golpe.